Salve, salve rapaziada! Começando mais um vídeo aqui no canal. Como vocês já devem saber já, o Falcão tá aí de volta, para Pra nós poder gravar uns um vídeozão E tamo com uma motinha aqui hoje, ó. Motinha do parceiro nosso Rafinha aí. Ele pegou um kit lá na Alto na Giro. Tá ali, ó. Salve, Alto Giro. Tamo junto. E vamos tá instalando aí pra ele aí, demorou? Injetadinha da M13. Vamos pôr lá pro fundo lá então e começar a desmontagem. Fechou, rapaziada? Quem não for inscrito, já se inscreve aí no canal. Dá uma ligadinha nela aqui pra vocês verem. Pôndo lá pro fundo então E fazendo a montagem, beleza? O kitzão tá aqui, ó, rapaziada Pra rapaziada aí que deve pensar, ó Falar pra mim que eu tô sempre junto com o Jumotos Tô sim, sempre junto com o Jumotos Esse kit aqui, quem trouxe pra mim foi um parceiro meu Que ele comprou lá e pediu pra me montar Mas nossa oficina ainda é Jumotos, mano Nada muda Comandinho da giro Nem sei que comando que é esse, mano Não tem numeração nenhuma, tem nada marcado Mas beleza Esse kit aqui vem o comandinho Kit de junta lá, né E aqui vem o cilindro Bom, de cara aqui, né Já vê que esse cilindro aqui é usado, hein, mano foi teada, tá até suja aqui, ó Pode ver, tem graxa pura aí, mano é beleza. Ficou retificado assim, ó. Né? Vou abrir aqui. E família. Começando aqui. Eu vou tirar as tampas lateral aqui. É foda gravar sozinho, rapaziada. Não tem. Não tem como tem gravar isso aí fazendo trampo. Mas tem que fazer com uma mão só. Eu vou parar aqui senão quebra a peça. Aqui rapaziada, chave 12. Escapamento, vou tirar o escape agora. Para tirar o escape é só soltar os dois aqui ó. Um desse e o outro do outro lado aí. Aí você acompanha o escape aqui. E aqui atrás solta um. No caso dessa moto aqui é tudo 12, mas tem moto que vem os parafusos tudo trocado. Ou perdeu o parafuso rapaziada E pega e coloca o que tem em casa mesmo Que é o meu caso sempre na mesma moto Soltou os dois lados lá ó, Pisa no freio Passa ele por cima Pra ser mais organizado rapaziada Sempre cate um potinho assim ó, e Vai colocar todos os parafusos Pra depois você não perder <risos> Agora vamos eu vou remover aqui o cachimbo da vela. Vou puxar o TBI aqui. ó Vou tirar ele de lado para nós poder trocar o cilindro. Soltar a sonda. Acho que a sonda eu vou soltar em cima. Deixa eu ver o que mais. Acho que é só, né? Eu vou desmontando aí a parte de cima. Aí. Rapaziada, dois parafusos 10 na tampa de válvula. São os primeiros a ser retirados aqui. ó um desse lado e o outro do outro lado ali, ó, que já tá erguidinho ali, ó. beleza? Soltando eles, a tampa já tá livre já. Ó. Uma mexida nela aí, ó. aí ó, já tá livre. Já. Tirar pro o lado de lá. Lado de é mais fácil. O lado de cá passar é o mais fácil. Vamos vendo aí. Agora que são 12, parafuso 12. Só que eu vou remover a corrente de comando lá primeiro, beleza? Corrente de comando aqui, parafuso 8. Deixa eu ligar o flash. Corrente de comando aqui, parafuso 8. Rodou, parafuso 8. Deixa eu tirar aqui. Tá usando a chave ali aqui Pra poder tá vendo o ponto dela Rapaziada, tive uma dificuldade com esse parafuso aqui Que não queria sair Aí deu umas marteladinhas aqui nele Aqui ó Uma 5, 6 marteladas nele Tentei com o pano na frente pra me machucar a peça Mas não adiantou Aí eu tive que bater puro mesmo Aí deu cinco batidinhas aqui Saiu Botei a chave ali, forcei um pouquinho saiu Tá aí tirado, Pra nós poder girar e agora vamos soltar aqui o do ponto Rapaziada, motor no ponto É só rodar aqui Até chegar na marca T ali, ó E aqui tá alinhado Tá vendo aí? Aí Não é necessário isso, rapaziada Só tô ensinando vocês aí, viu ó, Como deixar no ponto aí, beleza? Pra poder arrancar aí É somente você arrancar os parafusos oito aí Já era, vou arrancar aqui agora Rapaziada, tome cuidado na hora de tirar esse parafuso Tanto na hora de tirar como na hora de vocês for montar o motor de novo Eu já derrubei dentro do motor uma vez E eu tive que desmontar o motor a parte de cima Virar de ponta cabeça o motor E chacoalhar até ele cair E eu tive a sorte que ele caiu Senão eu teria que desmontar a parte de baixo Para poder achar esse parafuso É uma só perca de serviço Afrouxou ele ali Vem com o dedo aqui bem devagarzinho até ele sair, beleza? Removeu. Vai tirar aqui, ó. Ah, tem que soltar o tensor, esqueci. Removeu ele ali. Soltar o tensor aqui, ó. Tensionador. Terminando de soltar os dois parafusos do tensor, é só tirar ele pra fora. Tá aqui ele já. Pegar a coroa aqui e puxar ela pra fora que ela vai sair da correntinha. Você pega a correntinha... E passa alguma coisa pra ela não cair pra dentro Eu aprendi no Senai, rapaziada A usar sempre um forca-gato Pra poder prender ó, Nesse caso aqui, ela enroscou aqui Eu tô com uma mão só, depois eu lá daqui Aí o que, que eu faço? Eu tenho o costume de fazer isso aqui, ó Aprendi no Senai com forca-gato, porém eu deixo assim, ó Faço isso daqui, pra ela não cair lá pra dentro, beleza? E deixo o cacharro de fenda Ela já vai sair, já, Dali Eu deixo desse jeito aqui, ó Pra ela não cair lá pra baixo Beleza? Agora eu vou dar início aqui Chave 10 aqui, ó Vou soltar essa chave 10 E soltar os quatro... Os quatro parafusos Primeiro eu vou arrancar o comando Removendo o comando aí Vou soltar os quatro parafusos 12 de cima aqui, ó Beleza? Da, da árvore de comando Aí, rapaziada Soltei o parafuso 10 ali Dei uma forçadinha pra fora assim Ele já sai, já O comandinho já sai Esse aqui é o comandinho que tá Tá, pô, o tá torto Olha que bicheira Sei lá, né? vai que tá certo <risos> Esse aí é o comandinho original, rapaziada Da moto, Demorou. E vamos prosseguir aqui agora os quatro, quatro parafusos 12 Rapaziada, os parafusos da árvore de comando Os quatro aqui de cima, 12, tava bem duro Fiz bastante força E esse, essa árvore de comando também tava bem presa ali na peça ali, Tava ruim de tirar Bom, removemos aí Agora nós vamos estar removendo os dois parafusos 10 que tem aqui, ó, esse e esse, certo? E aí o, o cabeçote já sai, tirando o cabeçote, o cilindro é só puxar pra cima. Agora eu tenho que desconectar aqui o TBI e desconectar isso aqui, que isso aqui é só plug. Então é isso aí, rapaziada, tá desconectando aqui também, ó, a sonda lambda. E agora é só soltar o TBI. Demorou? Aí, é, rapaziada, removido o TBI aqui. Deu trabalho pra caramba porque o parafuso não queria sair. Não esquece de soltar a fiação aqui da sonda lambda, que é essa aqui. Deixa eu soltar aqui do aqui, sonda lambda. E não esquece de soltar o esse conector aqui, ó. Beleza? É, é só soltar o TBI, já tinha soltado o escapamento. Aqui dentro solta esse parafuso 10 E esse parafuso 10 Já soltei na verdade Opa, tem um trinco ali Será? Bom, vamos tirar para ver Mas então rapaziada É só soltar os dois parafusos 10 aí de dentro Vocês podem ver lá dentro que eu derrubei a corrente né? O burro derrubou Mas eu tenho um ímã aqui de pegar, beleza? Agora vocês pegam uma chave Apoia aqui ó, Entre o cilindro e o cabeçote, Só dá uma empurradinha do outro lado a mesma coisa, vai fazendo essa jogada Descolou, só puxar pra cima Beleza? Uma mão só aqui é ruim, rapaziada Deixa eu com as duas Removi aqui o cabeçote Esse aí é o pistão Beleza? Corrente ali, ó Dá pra pegar com a mão e Pegar com a mão Agora eu vou tirar esse guia aqui, ó Esse guia é removível Perlindo da caixinha Vou estar tá tirando o cilindro, beleza?